Meu nome é Melissa Laranje e este vídeo, embora tenha esse título, é sobre como nós lidamos com relacionamentos, rejeição e como isso afeta a cultura do estupro que nos cerca. Existem diversos ditados populares que eu odeio. Um deles é ajoelhou, tem que rezar. Primeiro, porque ele parece bastante pornográfico. Segundo, que as pessoas utilizam ele com um tom bastante pornográfico. E terceiro, que eu nem sou religiosa. Vou contar um caso pra vocês. Era uma vez eu pegando um rapaz. Por Incrível que pareça isso acontece às vezes. Estava eu pegando o rapaz, e aí papo vai, papo vai, mano aquilo, aquilo na mão, a gente tá se beijando, aquela coisa toda, e o rapaz fica esquisito. E eu penso, bom, o rapaz não chegou esquisito, ficou esquisito depois. Alguma coisa que eu estou fazendo está errada. E aí eu perguntei com uma pessoa adulta que eu sou que tá acontecendo de errado, que eu tô fazendo, que eu tô te incomodando, tá doendo alguma coisa, você não gosta que eu pegue aqui ou lá. Que, né? A gente pergunta essas coisas que é absolutamente normal. Ao passo que o menino me responde o seguinte: Não tá ótimo. É porque você me pega igualzinho o meu ex e eu tô me sentindo estranho. Aí eu parei. Falei: Então, você quer não continuar? O menino olhou pra mim com um olho desse tamanho, falando: Mas não tem problema? Ah, você tá bem? Tá gostando? Não, não tô muito bem. Então a gente para, né? Porque assim, você não está feliz, não está gostando, não há nenhuma razão pra eu continuar o que eu estou fazendo. Porque você não está afim. Mas você não vai ficar chateado? Eu tô na minha casa, no meu quarto, no conforto meu lá, só abri uma porta. Sim, eu estava jogando LOL, você chegou, a gente começou, você não gostou, você vai embora, eu vou continuar jogando LOL. Quem gastou o dinheiro do táxi foi você. Eu tô ótima. E ainda vem para ver, amado, duas coisas pra você. Primeiro, terapia, que é importante, né? Se você tá ali feliz, com o pau na mão, já ereto, é e você não consegue se concentrar, porque tá lembrando dos namorados, tem alguma coisa aí que não tá bem resolvida. Mas mais importante do que isso, quando você não está feliz numa relação sexual, avisa pra pessoa e ela continua, o nome que a é te dá isso é estupro. E aí, diversas vezes na minha vida, quando eu não estava muito feliz com o que estava acontecendo, ou quando a pessoa não estava muito feliz com o que estava acontecendo, eu parava e falava, não está adiantando, ninguém está feliz aqui, e a gente faz outra coisa, a gente liga um videogame, pede uma pizza, você vai embora pra puta que te pariu, interessa, alguma coisa vai acontecer que não é sexo, porque afinal de contas, ninguém é obrigado a transar sem estar afim. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, oh Melissa, como é que fica a sua autoestima ao saber que o rapaz não quer mais transar com você? Fica ótima. Fica ótima porque eu não tenho mais idade pra acreditar que as pessoas sempre se encaixam sexualmente umas com as outras. Eu cresci... Agora eu sou mulher, tenho que encarar com muita fé. Não, mentira. Eu cresci e não tenho mais paciência para esse tipo de coisa, de que você tem que se esforçar para um sexo maravilhoso. Gente, fazer o menor esforço possível para um sexo é tentar estar feliz, deixar a outra pessoa feliz. Tem alguém que não tá feliz, você tenta de outra forma. Alguém que continua não feliz, é para. Para. Tem uma coisa que me ajudou muito com rejeição, que é o seguinte. Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a... A transar comigo. Nem a gostar de mim. a ir com a minha cara. Pode transar comigo sem ir com a minha cara? Pode ir com a minha cara e não transar comigo? Eu tô bem. Ninguém é obrigado a transar com ninguém. A achar ninguém interessante. A achar ninguém atraente. Se eu sair da minha casa todos os dias pensando que todo mundo que eu achar interessante tem que me achar interessante também, eu vou surtar, galera. Porque, né, a gente passou da adolescência. Na adolescência, qualquer coisa era coisa, né? Na adolescência, os irmãos estão lá, você tá lá que nem um cachorrinho tarado, querendo acoplar em absolutamente qualquer pé de mesa. Agora, eu não tenho mais essa necessidade que eu cresci, dei uma olhada nas minhas relações, né? Pensei, olha, isso realmente não é exatamente o que eu quero. Vamos refazer essa ideia. Não estou afim, não vou fazer. Isso significa ser dona em torno do seu próprio corpo, da sua própria libido, do seu próprio desejo. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa querida maravilhosamente bem, como rejeição? Claro que não. Eu fico na fossa, eu me sinto mal, tem dias que olham para mim no espelho e falo: eu preciso de uma operação de papada urgentemente. Quantos queixos tem aqui? É uma pergunta de vestibular, entendeu? Dá pra colocar na não específica de matemática. Eu tenho meus momentos que eu quero enfiar um saco de papelão na cabeça, e inclusive eu fiz isso no chá de Melissa com a Nina Codorna, porque eu ia me sentir o quê? Humilhada. Não quer dizer que eu sou a pessoa mais e leão do mundo. Eu tenho e leão. Mas enfim, eu também tenho medo de rejeição, eu também tenho receios de não ser desejada, mas. Eu sempre passo do pressuposto que ninguém é obrigado a gostar de mim. E isso pode se desenvolver de várias formas. Por exemplo, a gente cria várias expectativas em relacionamentos como se as pessoas tivessem o tempo inteiro que querer a mesma coisa que a gente quer. E às vezes a gente nem quer, mas deseja que o outro queira, entendeu? não quero namorar, mas como assim essa pessoa não está perdidamente apaixonada por mim e eu sou maravilhosa? Sim, você continua sendo maravilhosa, mas ela não está perdidamente apaixonada por você. São duas coisas que no caso não tem nada a ver uma com a outra. E é um problema que também desenvolve outras questões. Essa ideia de todo mundo que se você ajoelhou tem que rezar, se você já está ali, tem que terminar o que você está fazendo, se você começou o sexo tem que terminar, é parte da estrutura que a gente tem da cultura do estupro. Porque, na cultura do estupro, é comum se ouvir em papos sobre pessoas que foram abusadas Ah, mas ela já tinha tirado a roupa Ah, mas ela é uma prostituta Ah, mas ela é casada com ele, como assim ela não quer transar? Todas essas situações em que as pessoas são forçadas a fazer sexo Porque a sociedade as pressiona quando elas não querem E quando elas dizem não, depois de dizer sim, o seu não é totalmente ignorado São problemáticas e elas são problemáticas que a gente precisa urgentemente rever nas nossas relações. Nós não queremos forçar ninguém a transar com a gente. Forçar e convencer as pessoas a fazer sexo com a gente não é seduzir as pessoas, não é fazer você ser interessante, é fazer você ser uma pessoa bem babaca. Então pra você que tem o hábito de se sentir muito mal porque as pessoas não querem ficar com você, não se preocupe, provavelmente você também não quer ficar com elas tanto assim. Você só está bem preocupado ou bem preocupada de ser amado. Isso é um problema comum e tá super aceitável, mas supera, fica na bad, supera, que você vai encontrar alguém que goste de você ou não e você aprende a gostar de você sozinho. E se você tem o hábito de continuar transando com as pessoas depois de elas dizerem que não querem mais transar com você, parabéns. Você é uma pessoa que abusa sexualmente das outras, por mais que você acredite que não. Se elas ajoelharam e decidiram não rezar, mas chupar a sua piroca, agradeça. Se ela ajoelhou e decidiu rezar em arrependimento, peça desculpa, bote tudo de volta dentro da sua roupa íntima e vá para o caminho da roça. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Se você não gostou desse vídeo, você compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada! Agora vamos ao que interessa. A Melissa laranja está solteira e quer ficar com você. Se você acha que é uma pessoa digna deste corpinho rechanchudo, cheio de maquiagem na cara, com plástico na cabeça, por favor, envie o seu currículo vitai para demelissalorange.com e tente o azar de ser parte da minha vida amorosa.